E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro E hoje vamos conhecer mais um joguinho daqueles de anúncios, sabe? Que brota no meio dos anúncios dos outros jogos Ah, vamos ver, deve ser legal Deve, deve ser, vamos ver É o Dungeon Corp Ele tem um esquema, pelo que eu entendi, corporativo, né? Porque tem o corp, então deve ter coisa com a empresa Até pela telinha de loading ali do, do, do trabalhador ali, do, do, do rapazinho no escritório Foram no computador mas vamos ver do, do que se trata o jogo Antes de mais nada, já peço o pessoal se inscrever no canal Deixar aquele like bacaninho. Olha ali rapaz, tem uma empresa E os monstros ele parecem uns cassetomons Dungeon Corp Vamos ver qual é que é a moral do jogo Se inscreva no canal, vamos tentar bater os mil inscritos aqui no Brasil. Já batemos os cinco mil no Retro Games Vamos tentar bater os três mil no Auditorio na Web Fazer uns números bonitinhos, para os canais mostrar que deram certo. E temos um novo canal, que é o Turbine Seus Vídeos, tá aqui no nosso link de canais parceiros. Chega ali pessoal, vamos se inscrever, vamos dar aquela força, tem conteúdo bacana para quem quer fazer uma edição de vídeo top, com chroma keys, com memes, transições e tudo mais. Beleza, fizemos o login com o Google. Tá. Ó, oh, recompensas impressionantes, olha ali rapaz, é, é um rapazinho de escritório mesmo olha vamos ao item obtido, beleza, o bonequinho já, já matou, ele tem um estilo meio Minecraft, meio... Cara, é legalzinho, oh, temos a, a espada na mão, oh, equipamos a espada, ela aumenta o ataque, tá, RPG clássico, tá, vamos usar a espada, Ó, o resto da. pelo que deu pra ver já tem ali ó, tem um, um elmo, tem um, a couraça, a luva, as botas e a espada. Tem cabelo, acho que mais uma coroa, um, um anel, uma pulseira, enfim, um colar. Beleza. Aqui eu posso tirar e colocar. Ó, eu tirei cinco essências para você ver como é subir de nível. Toque em nível, cadê o nível? Ah, o nível aqui do lado. Ah, ele tem essência, deve ser tipo XP. Ah, aqui, ó. Itens normais e mágicos podem ser extraídos automaticamente com a configuração extraída automaticamente. tá ah, beleza. Itens de espaço podem ter gemas inseridas. Ah, ó, toque no espaço do item para inserir uma gema. Ah, ele tem uma bolinha ali do lado, ó. Dá para inserir uma gema, deixa ele mais forte, ó daria na vida, não por cento da vida do inimigo, ah que bacana! Ó, conseguimos uma pedra, mais uma pedra. Ah que legal, eu não sei, eu tô, eu tô matando por aqui, não, não pare de, de brotar coisa boa pra mim rapaz. Caixa de amuleto normal, ó, capacetinho. os monstrinhos ali, eles parecem uns pokémon rapaz. Só esse aqui ele aparenta ser de um em um, né? Não é, não é um time, pelo menos não, ainda. Ó, vamos. Dá uma olhadinha nos menus. Eita, porra. espera aí Agora, agora não sei se é no menu. Aí. opa, ganhei uma pedra. Ó, se eu, se eu assistisse o anúncio e ter mais coisa, como é que eu faço para ele parar de atacar? Ó, vamos ver. anel, Dá é para equipar o anel, usar, aí vamos ver, enquanto ele vai matando esses bonecos, missões, tem, tem mais missões, tá, essa daqui acho que já está concluído, ah tem um presente para pegar, será, não, loja também não quero, Beleza, estou no segundo andar. Olha que legal, isso bizarros, é bizarro, rapaz. Tá, vamos ver. Vou botar auto-extrair auto-extrair elite normal, mágico, raro. Ah, beleza. Olha ali, rapaz, que massa essas espadas. Deixa eu ver ataque 98% de agro inimigo, 6% fogo inimigo, cara, eu gostei dessa foice meio, meio bugada aqui vou usar não, espera aí, essa espadinha tem, eu vou tirar não dá pra tirar essa pedrinha? cria um espaço pra se liberar, não, eu não quero criar espaço, quero tirar ah, não dá pra tirar até tá. Por isso por aqui vai matando, né? Isso é, um, é, é meio violento, né? <risos> e eu falei, é, é, tá me, é meio no automático. Isso aí é, é, um, é um padrãozinho do, dos jogos, aquele do. Os novos, que é o jogo ocioso, jogo preguiçoso. Que o jogo faz tudo por ti. Vou aumentar a estamina, inteligência e vitalidade. Vou aumentar um pouco de cada um. Aí, mais um ataque, beleza, temos alguma coisa para recolher, opa louva, escudinho, armadura, elmo, vou usar esse aqui, não sei se é melhor que o outro, esse aqui dava 17 de... de... onde é que eu vejo o item que eu tô agora? Então, os desafios dos chefes, missões, nível, opa, dá pra aumentar mais o nível, vamos aumentar as espadinhas. Armadura, armadura, a luva. Opa, tem uma luva que parece a luva flor da especial. Ah, criação de espaço, tá, essa aqui acho que não tem espaço, tá, beleza. Ah, lembrei. Ah, rapaz, eu tô deixando passar um monte de coisa aqui, porque eu achei que ele coletava automático. Eu acho que tem que clicar. Ah, a trilhazinha é bem bacana, não sei se tá audível pra vocês. Ela é bem aventureira. esse aqui é um, um boss complicadinho olha ali, ah, pega agora olha um Bellsprout do mal aí, show. Deixa, deixa eu ver aqui uma coisa compensas índice ai, Drago não, o que foi que eu fiz? Ai, que susto. Aviso. É, tá, tá rolando ali, tá rolando ali. Eu só não tô entendendo como é que eu... Tô, tô tentando aprender essa coisas. Calma aí, pessoal. Ah, tá. É no status aqui o bicho Como é que eu tô? Ah, temos uma gema. Zero de água, insere é a joia de espaço, beleza, tá aí. Olha ali, rapaz, que legal esse dia, Brett. O jogo, ele só é meio que, ó, do mesmo jeito que o Vans Quest, Quest, esse aqui é a... tem um defeitinho para os outros idols RPG, na minha opinião, né, que o jogo te atropela. Não tem um tempo para se organizar tal qual um RPG normal Ele vai indo, vai te jogando Nossa, já estamos no quinto andar Boa Vamos lá, vamos ver onde é que eu tô Deixa eu tentar lembrar onde é que eu fui pra fazer as coisas Aqui Tá, eu, eu tô metendo ataque, eu tô metendo ataque em cima desse cara aí. que eu... Oh, meu Deus, Eu esqueci, esqueci onde é que eu fui naquela hora. Ah! Nível... Oh, tá. Nossa, que porcão, <risos> que porcão legal, se assim, parece um, podia ser um Pokémon um inicial. Beleza, nossa, oh, Diabrete, eu já trocou com ela antes, só, só tava em outro nível. Tava douradinha. Eu vou pegar agora, um, vou começar a pegar um pouquinho de outros atributos, né? Pegar mais vitalidade, vitalidade e inteligência. vou dar uma, uma mesclada para não ficar só força bruta. Aí, já era. Estranho que assim, é, é um... Que nem eu falei, é uma corporação, uma empresa ali. Esse aqui é um funcionáriozinho e ele tá indo, mete bronca, vai passando nos níveis e tudo mais, vamos ver aqui no status, vamos ver o que eu tenho de capacete para botar, Que eu tenho aqui, aqui gemas anel bracelete amuleto aqui armadura essa armadura é 35 ainda é menos que o outro ah não vamos tudo ah tá vindo no aí pedra de visual. um elmo tem um elmo aqui com um douradinho não tem não tem para colocar beleza então vamos lá. Ó, oh, já peguei, Já estão começando a perder a vida. Temos algum bracelete? 44 tá de fogo. Dá pra melhorar? Eu não, sei, não, acho que não dá pra melhorar ainda. Bracelete? Oh, temos braceletes também. O que você faz? Ataque tá terra 44, Ataque tá terra 45. Ah, mas ele tem mais resistência. Eu vou pegar esse aqui um pouquinho mais fraco. Mas é mais resistente. Tem algum colar? Amuleto, ó. 43 Ataque tá terra 44. Um monte de coisa. Aí, rapaz. Ó. Peitoral, cadê o peitoral? Ah, agora estamos nos achando. Tá, esse aqui o outro é a mesma coisa. E as botinhas? 17 de defesa, não ganhei nada Ó, temos uma luva verde 25 de defesa 26 Mete bronca, aí, vamos melhorando Olha A minha espada Aqui 98 de ataque 98 de ataque zero tá, acho que é isso aí Aí, agora Como é que eu saio dessas telas estamos no sétimo andar, rapaz, tá o quê? E o bonequinho ainda... É, é, é, é e como eu falei... É, ele é legal, é divertidinho... <risos> Só ele tem esse pequeno defeito que é o um, um clássico atual, vamos dizer assim... Que é o jogo te atropela. Por mais que seja um idol, que a gente chama hoje em dia... E é qual é a função do Idol? É o jogo preguiçoso, é né? aquele que. O jogo joga por ti praticamente. 98. Esse aqui usa. dá 100 de dano. Eu morro. Esse aqui dá 100 de dano, eu não preciso de. Eu quero usar ele. Mais fraco que seja. Ele ainda dá um.. Poderzinho jogar um poderzinho bacana. Vamos melhorar mais o nível, mais o um nível, mais um o muito, muito poder de ataque. A gente tá com muita. Nem sei o eu vou fazer aqui. Mas nós estamos com um monte. Olha o Morseguet, rapaz. Não sei se tem. Ó, a gente tá começando a ter alguns uns daninhos. Eu vou melhorar aqui, ah, agora, agora muda, aqui é a quantidade de aguinha que eu preciso para poder upar, eu vou para a minha vitalidade mais um pouco inteligente, gastei tudo que eu tinha, eu vou reparar nos status novo o que eu tenho de item rogadura eu botei no ataque de fogo eu vou botar gema, vou botar na rua Aí, beleza Como é que a gente já tá? Não, não dá Vamos lá, rapaz O vento branco, com os meus seguintes aqui a me dar bueno, dano forte eu Vou levantar essa estamina aqui Aí, ele volta pegando os status, botando um itemzinho a mais um gelo, uma escudo, armadura, opa, armadura deixa eu ver se aqui me dá 35 de defesa e 52 faz bom depois, olha aí, rapaz! É, fez assim gelo a mais, eu já melhorou a mesma situação vamos depôr aqui Agora vamos voltar. Aí, agora vamos dar, vamos dar, dar a vitalidade. Meu Deus, eu vou fazer pitão, não é só o índice, deixa eu olhar. Soluções, tudo mais. Você tem que ter, mas aquela que eu aprendi nos itens. Agora que eu aprendi que dá pra usar o itemzinho. Ah, pega. Aí, boa. Eu vou colocar o equipado. A luva azul a luva verde, 25. 26, resistência a fogo, resistência a gelar e aumenta o PV, dano crítico, 42%, olha só, tá, mas vamos deixar quieto quando pronto, o status está bom, vamos melhorar aqui mais um pouco, nosso ataque já está em 42, Não sei se dá pra ver o nome dos bichinhos, não. Né? É muito... A minha espada é meio retorcida, bacana. Aumentando a cesta linda. Cada item que a gente vai pegando vai aumentando a nossa, nossa gotinha, né? Vai extraindo tudo que ele tem. Opa, chegamos no boss Eita! Vai, a gente é mais rápido que ele, a gente consegue tirar um pouquinho de dano e dar um pontinho de vida. Aí, acho que já era, Gerente Carniçal, tá com aqui Gerente Carniçal, <risos> Gerente Carniçal, porque é filho de carniça, né, aí pega tudo, pega tudo, rapaz. Boa, passamos no décimo dar, do Gerente Carniçal, olha que nome, né, vamos <risos> ver se temos mais alguma coisa nova, uma espada dourada aqui, 99 de ataque, Ataque ataca menos que o outro, tem resistência congelada, resistência vento, atordoar, ataque mais 20%. Isso aqui drena é a vida de um. Ah, por enquanto fica nesse, por enquanto. Anel, bracelete, esquiva, resistência vento, resistência de Aqui tem um monte de resistência. Aqui fica a mesa. Acho que a gente já me recolhe. Temos um mais magema. Resistência água inimiga. Beleza, fica aí. Fica na aí, boa. Pegamos as pedras do massacote. Olha só, rapaz. Bate bronca. Vamos aumentar mais um pouco o nível da nossa pancada da inteligência que é o que aguentou ali, quanto deu Pode ver que o que vai mudando é a cor do cabelinho, a cor do boneco, as nuvinhas e tal. Obtei a essência a cada 10 segundos pra saber. não, não rapaz, que é isso que eu não estava prestando atenção. Podia ser automático. <risos> Boa, olha ali hoje. Esses aí já não são mais os gerentes. Esses aí são os, os moloqueiros carne Boa. Um porquinho dourado, rapaz. Eita, agora estou tomando mais um daninho. Será que, eu, será que meu, meus status tô começando a chegar no limite da, da onde eu, eu ficar? Essa é a vantagem da drenagem de vida. E aí, vamos Aumentando os status intermediários a gente poder não ficar tão para trás também né Ó, estamos começando a perder vida Vamos ver o que, que eu tenho aqui Vou Aumentar a estamina Aí Onde é que eu tô Eu tenho item novo Espada e... tem um o martelo Tá, esse aqui é a armadura Elmo, opa, elmo dourado Deixa eu ver, 25 o monte de resistência, 25 monte de resistência, PV 32, tá, segue e vai. Enquanto isso, nós estamos matando, nem sabendo que estão matando, o cogumelo do mar ali, já estava meio violento, lembrando para vocês que é o Dungeon Corp, então, temos um amuleto, tá, aqueles amuletos dando de 44. E esse aqui dá 44, um monte de resistência beleza. e beleza. Vamos. Ai, vou... Vamos dar uma upada nesses. Nossos status aqueles que derruem. Cara, eu vou deixar juntar mais um pouco que eu vou upar o. Vou upar o meu poder de ataque. Mata, mata, mata, mata aí agora sim Eita! amanhã no um cachotão boa pegamos um bracelete vamos tentar chegar pelo menos até o 15º andar eu, eu acho que é o seguinte antes de qualquer coisa cara que nem eu falei é um joguinho bacana ele não é, ah, é um jogo chato, não, ele ele, é, ele te, te prende, se tu não prestar atenção, tu começa a ficar fraco, pode ver que agora tu começa a tomar uns danos bacanas, se eu não começar a fazer os upgrades direito, não upar meus itens, não atualizar eles e tudo mais, eu vou começar a dar ruim, então isso é um uma, uma atributo bom do jogo, o que eu achei complicado foi, a questão de, ele te atropela, não prestar atenção, se tu não ficar atento 100% do tempo, ele tu te mata, simplesmente isso. Mas é um jogo bem legal, então você, você que tem tempo, curte o um RPG, que é um, um joguinho que te distraia e que, vamos dizer assim, te sugue o tempo necessário, o Dungeon Corp é o um jogo para você. Eu achei bem bacaninha o estilinho. Mas contudo é tentando porém um jogo que dificilmente eu vou conseguir levar em série aqui no canal pela falta dele me jogar. Ele é ele, claro, ele é repetitivo, mas ele me, me empurra até o que ele aguenta. Então, espero que vocês tenham curtido. Fica a dica do jogo. É legalzinho? É legalzinho. Mas dificilmente vai ser alguma coisa que vai seguir aqui no canal, certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Brasileiro, se inscreve no canal do RetroGames BR 3.0, se inscreve no Aula de História da Web 3.0 e agora também se inscreve no Turbine Seu Vídeo com várias dicas, recursos, uh, memes, chroma keys, botõezinhos de like, inscreva-se e tudo mais para você curtir e dar aquela força e dar uma garibada boa no seu canal, certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal, e até a próxima.